What's up, learners? How are you doing today? Eu sou o Junior Silveira, sou professor de inglês e eu estou aqui com a Mirna. Mirna, Mirna do canal EconoMirna. <risos> Mirna, sobre o que você fala? Apresente isso aí para os meus queridos learners. Pessoal, prazer estar aqui no canal do Júnior Silveira, meu teacher de inglês, yes. adoro. Ele também estará lá no meu canal, tá? Canal EconoMirna. Lá no meu canal eu falo sobre uma coisa bem interessante. Sobre o que, Mirna? Sobre o que? Money! Yeah! Gente, eu falo muito sobre crédito card, uh -huh. cartões, cartões de crédito, uh -huh. contas digitais para você não pagar mensalidade, nem, nem tarifa TED, saque, enfim. Falo sobre vários assuntos de educação financeira, Investments Great. também falo, awesome. Tesouro Direto também tem vídeos lá. Então fique à vontade para passar lá no canal, se inscrever, subscribe, uh -huh. thumbs up. And? Share! Share, great! To everybody! Great! E olha só, o canal da Mirna é muito animado, é muito divertido. Ah, fala de finanças, é incrível, pessoal. Então se inscreve lá no canal da Mirna, vai na minha que você brilha, porque aqui Mirna Vai na traga... minha que você brilha, eu gostei dela, vou falar isso tudo no canal. Vai na minha que você brilha. Vai na minha que você brilha. Porque a qualidade é garantida. E a Mirna está aqui hoje, porque a Mirna vai falar, junto comigo. Como se eu esqueci de pegar minha cola aqui, ó. Como se planejar para ter mais dinheiro, dinheiro. na sua vida. Como, como, como? Mirna, geralmente eu, eu falo de inglês aqui no canal, mas eu hum. estou agora abordando coisas de mudança de mindset, um claro, importantíssimo. coaching, importantíssimo, né? Porque para você é, ter uma vida melhor, ter mais sucesso, você precisa falar inglês, né? Lógico. Logicamente, é, sempre. Eu, eu falo de inglês. Uhum. Também saber controlar o seu dinheiro. E é por Sim, isso que a está aqui. Estou aqui com este desafio. Então vamos <risos> lá. Primeira coisa: Mirna, se eu tenho um salário, vai. Eu ganho dois mil reais por mês. Sim. Eu vou pegar esse salário, Mirna, e vou, vou gastar <risos> logo na primeira semana. Nossa Senhora. Tá certo isso, Mirna? Lógico que não. Meu Deus, estou <risos> fazendo vai. tudo errado. Está fazendo tudo errado. Primeira coisa: hum. eu escuto muitas pessoas falarem assim para mim. Mirna, eu vou. Isso é o que? Uma historinha. Para de contar a historinha para você mesmo, entendeu? Really? É ficar se justificando por não ter dinheiro e ficar falando ganha pouco. O importante não é o tanto que você ganha, gente. Presta atenção aqui: o importante não é o tanto que você ganha, e sim o tanto que você gasta. gasta. Nossa. Fala isso em inglês aí pra gente. The most important thing is not how much you earn, is how much you spend. O que mais importa não é o tanto que você ganha, sim o tanto que você gasta. E qual a primeira coisa que você precisa fazer quando você recebe o seu dinheiro? Hum. Contar para ver se está tudo certo. <risos> claro, conte também, né? Conte também. Mas você vai ter, você vai pegar uma parte e já vai destinar para os seus sonhos. Então vamos lá, vamos voltar. Uhum. Muitas pessoas deixam para poupar no final do mês. Do mês, é. Quando já gastou com tudo que queria. No enfim, final do mês. O que sobrou? O que? sobra é. e você acha que sobra no final do mês provavelmente <risos> é muito pouco sobra muito pouco ou não sobra nada ou sobra mês no final do seu salário né, <risos> né? É, sobra mês sobra mês né no seu salário porque é complicado então a primeira coisa que a gente fala é pague-se primeiro você merece ter dinheiro você precisa se pagar primeiro. Então você já vai reservar uma parte para você começar a poupar e a investir. Aí outras pessoas contam outras historinhas, por exemplo. Ah, mas eu não sei investir. E aí arranja uma desculpa para quê? Para não poupar. Se você não sabe investir, tudo bem. Pega o dinheiro que você está poupando, coloca, por exemplo, na conta poupança. Não que seja o melhor investimento, viu, gente? Lá no canal eu explico tudo sobre investimentos. Mas é só uma forma de você não se auto-sabotar. Uhum. Não é? Sim. E o que vai te motivar a poupar dinheiro todo mês? Aquele sonho que eu tenho? Exato! Então uhum. vamos lá! Você precisa ter clareza de quais são os seus sonhos. Você sabe quais são os seus sonhos? Sim. Materiais de curto prazo até um ano, de médio prazo até cinco anos e de longo prazo. Há 10 anos ou mais, ou de 5 a 10 anos. Enfim, né? Uhum, eu sei. Eu sei os meus sonhos. Tenho todos eles aqui, ó. Tem todos eles aí? Sim. Ótimo. Então, e você que está aí assistindo esse vídeo, tem clareza com relação aos seus sonhos? Porque é isso que vai te motivar a todos os meses, no momento que você receber o seu salário, pegar uma parte dele e começar a poupar. E no e Mirna, muitas pessoas falam, mas, minha, mas eu preciso começar muito dinheiro como é que é, é. Nossa, eu só tenho 50 reais eu consigo poupar do meu salário todo mês 50 reais não tem problema gente tem aplicações financeiras hoje que começam até a partir de um real nossa um Entendeu? Real. então hoje não tem essa desculpa meu não amigo, colo meu amigo se não sobrar nada um falar que não tem o suficiente <risos> para investir essa é uma desculpa também que não cola entendeu <risos> é. Se você, você falar que não sobra nenhum real, meu amigo, olha, acho que até no farol dá pra tirar mais dinheiro aí, viu? Meu Deus. Mas o fato é o seguinte, que você precisa ter clareza do que você quer. Porque se você não tem clareza, você vai chegar aonde? Você não sabe nem o que você quer. Qualquer lugar serve, Qualquer né? lugar serve. É. Exato. Então é o seguinte: nós precisamos do que para poupar todos os meses? Motivação. Motivação. O que, que vai nos dar motivação nossos? Sonhos. sonhos. É um pouco complicado de entender isso, mas por exemplo, uma criança, gosta de acordar cedo, 6 horas, ir para a escola, não gosta, mas quando você fala para ela que naquele dia vai ter uma excursão, que ela vai lá pro parque aquático, que ela vai precisar acordar 4 horas da manhã, você acha que ela vai acordar 4 horas Nossa, da manhã? levanta antes. Ela vai acordar antes, vai estar com a mochilinha dela nas costas, doidinha pra ir pra lá. Verdade. Mas por quê? Porque ela tem algo que motiva. É. é então é. isso é muito importante. O que vai fazer você poupar dinheiro todos os meses são os seus sonhos. E uma coisa que eu falo é o seguinte: dinheiro sem destino é o recurso perdido. Então, dinheiro sem destino. É um recurso, recurso perdido. perdido. Muito bem, escreve aqui ó: dinheiro. como é que é? Dinheiro, dinheiro sem, sem, destino, sem destino, é um destino é um recurso perdido. Dinheiro sem destino é um recurso perdido. Mas você tem que escrever isso em inglês, Chit, seu canal é de inglês, <risos> né? Money without destiny is a lost resource. Nossa, muito bom! <risos> yes! <risos> muito bom, very good. Então vocês já estão sabendo quais são os passos. Primeiro, descubra quais são os seus sonhos de curto, de médio, de longo prazo. Descobriu, ótimo! Você vai parar e vai olhar para o seu salário, o líquido dele, né? Que é o que realmente importa, depois os descontos e vai falar: tá, tenho aqui dois mil reais, né? O que, que eu vou fazer agora com esses dois mil reais para realizar os meus sonhos? Faça o orçamento dos seus sonhos para você saber quanto você precisará poupar por mês para realizá-los. Ok? Ok. E aí, beleza. Então você fala: tá, ok. Eu vou então poupar 10% do meu salário para os sonhos. Como que a gente divide isso? Tem uma regrinha muito conhecida que é a regrinha dos 50-30-20. Onde você vai pegar o seu salário? Vai olhar para ele e vai falar: "Tá. 50% do meu salário são para os meus gastos essenciais, uhum. né? Aluguel, telefone, internet, supermercado, enfim. São coisas que você não consegue abrir mão, certo? 30% para o seu lazer e bens de consumo supérfluos, né? Uma roupa, uma ir ao cinema, jantar fora, enfim. Uhum. Os 20% você vai destinar para quê? Vai destinar para os seus sonhos. Entendeu? Certo, entendi. Mas isso vai depender muito, obviamente, do perfil de cada um. Isso é claro. só uma sugestão de regra. Claro. Tem pessoas, por exemplo, que são pais de família. Aí isso é um pouco mais complicado. Eles não conseguem poupar 20% do salário. É uma quantia alta para eles, uhum. 20%. Mas um jovem que mora na casa dos pais. Consegue poupar aí 50% do salário? Porque é. o pai banca tudo, ele não tem gastos essenciais com moradia, né? Aluguel, supermercado, Sim, nada, nada, né? Fique em Só casa, fica em então. Casa. Essa é a sua hora de poupar o máximo que você pode e aprender também a investir, a cuidar do seu dinheiro. E fazendo isso, você vai parar de dizer que, "Ah, eu não tenho dinheiro para estudar", "Não tenho, não Investi tem dinheiro para fazer inglês, inglês". aprender inglês, <risos> gente, uma coisa, invistam em vocês, sabe? Isso é muito importante. Porque investindo em vocês, investindo conhecimento, vocês vão poder conseguir um melhor emprego, uma melhor Sim. colocação no mercado e com isso aumentar a renda. Completamente Entendeu? verdade isso daí. Até porque você fala, ah, eu preciso comprar esse tal produto, eu gostaria de comprar um telefone, não sei quê. Se você investe em conhecimento, Sim. no futuro você vai ser muito mais, você vai ser melhor remunerado. Exato. E vai poder comprar quantos telefones você tem que você quiser. Exato. É quantas viagens você quiser. Então é aquela coisa do imediatismo também. É, né? imediatismo, exato. É. Então, é, mas como é que a gente sim. consegue, né, burlar esse imediatismo? Por isso que eu falo tanto, eu bato tanto na tecla dos sonhos, porque você vai vai começar a entender quais são os seus sonhos. O seu sonho, por exemplo, é fazer uma viagem no final do ano ou é comprar um sapato. Entendeu? Porque o dinheiro que você vai estar ali poupando mês a mês para sua viagem, se você comprar o um sapato, a sua viagem não vai conseguir ser realizada no final Sim. do ano. Então, o que importa mais para você? Você precisa trazer na sua mente naquele momento que você está olhando aquela blusinha lindinha, aquele sapato maravilhoso que você né arregalou olho para querer comprar, meninas. Você vai olhar para aquele sapato e vai falar: você está me aproximando ou me afastando daquela minha viagem de férias no final do ano, hein? Então é isso que você tem que botar na frente. Não estou falando não, nunca vai comprar sapato, não, nunca vai comprar roupa. Não, pelo contrário, a gente precisa de equilíbrio. Por isso é interessante você colocar uma parte do seu salário para esses gastos, né? Prioridades, né mesmo? Exato, prioridades. Exatamente. Parabéns. Very good. Very nice. Pessoal, é, você que está me assistindo agora sabe que é importante é, falar inglês, investir no seu conhecimento Sim. e também cuidar da sua saúde financeira, porque tudo isso junto, envolvido, né, tudo isso você tendo isso em mente com certeza suas possibilidades de crescer na vida, de melhorar crescer. a sua situação inclusive atual são gigantescas. Né? Exato. Então é por isso que eu trouxe a Mirna aqui para trazer um pouco mais conhecimento financeiro também porque Sim. isso realmente é importantíssimo. Associando um com o outro, você associa inglês. Tendo inglês você consegue uma melhor colocação no mercado, ou seja, você vai ganhar mais. Uhum. Tendo educação financeira você não vai gastar. Você não vai aumentar o seu padrão de vida, isso. né? Seu salário aumentou, mas você vai falar vai fazer o quê? Vai priorizar os seus sonhos, né? Uhum. Seja uma aposentadoria antes do tempo, independência financeira, viagens, Perfeito. né? Casa própria. Casa, casa. Você vai conseguir, né, desenvolver um mindset uhum. para quê? Para você não pegar todo esse dinheiro e gastar e começar a poupar o quanto antes. Exatamente. É aquela coisa. Começou a ganhar mais, vou gastar mais. Gasta mais. Não, Exatamente. Não, não, não. A maioria das pessoas fazem isso. Elas aumentam o padrão de vida, não, né? Totalmente errado. E aí quando a renda diminui, o que que acontece? Elas continuam com o padrão de vida alto, né? Não descem do salto. Não. E aí não, não, não, não. vem o quê? As dívidas. Vem os debts. Okay, it's $500. You have no choice of carrier. The battery can't hold a charge and the reception isn't very Shut up and take my money. Falta de mindset financeiro, né? E a Mirna fala sobre isso e muito mais lá no canal dela, no canal Economirna. Economirna. Tá aqui embaixo o link na descrição pra você lá se inscrever e aprender bastante sobre como cuidar bem do seu dinheiro, da sua saúde Sim. financeira, da sua família. É muito importante. Muito importante. Mirna é excelente profissional. Vale a é minha que você brilha. Tá aqui o primeiro link na descrição. E segue lá no Instagram também. Instagram. Arroba ela faz enquetes financeiras também. Quiz, Muito legal. Né? Isso. Então, vai lá. Gente, foi um prazer estar aqui, tá, Júnior? Obrigada. Adorei prazer, é falar aqui bem, pro né? pessoal do seu canal. <risos> Thank you very much, guys, for watching. E lembre-se, todos vocês... See you see around. Around.